Salve, meu querido! Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. O humilde Mitsubishi Lancer, na verdade, é um dos maiores carros de rally já produzidos. Ele já participou de corridas no mundo todo desde os anos 70 e já venceu algumas das corridas mais brutais, como o Rally Safari do leste africano, por exemplo. Nos anos 90, ele finalmente teve o reconhecimento merecido quando ganhou quatro títulos seguidos de piloto do Campeonato Mundial de Rally. Enquanto isso, de volta aqui para o mundo real, com as superfícies de asfalto real, a Mitsubishi fez dele um carro de alto desempenho, com os modelos Evolution, com o maior turbo de 2 litros e tração nas quatro rodas. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você o quarto episódio da nossa série de Forza Horizon 3, lembrando que eu tô trazendo um episódio por semana se você não viu os outros dá uma olhada na playlist que está disponível no canal a gente já fez a série do Forza Horizon 1, Horizon 2, expansão do Horizon 2 e a gente vai terminar a série do Horizon 3 e depois ir pro Horizon 4 até o 5 beleza então já se inscreva no canal para você não perder nada e lembrando na descrição do vídeo tem lista de dicas para você beleza então a gente vai começar com esse Lancer aqui eu vou fazer algumas configurações nele para a gente ver se a gente já termina nesse episódio essa expansão desse festival. Olha só eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele. Ele já vem com transmissão AWD e o motor a gente combinou que sempre vai ser original. Ele tá com esse para-choque aqui diferenciado ficou bonito. Tem essa outra opção aqui, mas eu achei essa aqui um pouco exagerada então eu vou deixar essa aqui. O Aerofólio a gente tem esse aqui mano, mas eu acho que eu não vou colocar eu achei ele um pouco exagerado. Eu vou deixar original. Tem o do Forza também que não ficou tão ruim nele, mas eu vou deixar original mesmo. Tem esse para-choque aqui traseiro, que eu achei bem legal. Saia lateral também, eu coloquei esse modelo aqui. E o capô também tá com esse modelo. Pneus e aros, ele tá com um pneu de rali, que não tem muita diferença pro pneu de corrida, tá? Largura de pneu dianteiro, eu coloquei nesse esse, é, segundo estágio, né? E largura de pneu traseiro, eu coloquei no máximo. O estilo de aro tá original. Aqui no Forza Horizon 3, a gente já tem a opção de aumentar o tamanho do aro original. Então, essa roda BBS aqui é linda, eu resolvi deixar Original mesmo. Aqui na parte de conjunto de transmissão, eu coloquei tudo e é até o diferencial de corrida. Ele está com freio de corrida, ele está com suspensão de corrida, barra estabilizadora na frente e atrás de corrida, reforço no chassi não e redução de peso, ele está com redução de corrida. Aqui na parte de motor, coloquei a entrada, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, escapamento de corrida, eixo de comando de corrida, válvulas de corrida, cilindrada, não coloquei, mas coloquei pistão de corrida, turbo único, né, eu coloquei de corrida também o restante aqui eu não coloquei arrefecimento nem intercooler mas volante de motor dá pra colocar no máximo beleza, deixa eu ver aqui mano, a gente tem alguns eventos aqui eu acho que, ah, tá no nível 2 ainda esse festival, a gente tem que subir ele pro nível 3 a gente tem três corridas aqui, ó, que eu tô vendo vamos entrar nessa corrida aqui, eu acho que isso aqui é corrida de cross, hein eu acho que eu já fiz aquele evento ali é, a primeira vez que eu joguei o Forza Horizon. Lembrando que esse Forza aqui, eu tenho ele desde o lançamento do Forza Horizon. Tá? Eu já tinha comprado ele, a versão básica dele, né, de entrada. E como ele saiu da loja, né, os desenvolvedores deram pra gente todas as DLCs. Né? Pelo menos eu ganhei todas as DLCs. Eu vi que muitos jogadores aí do canal ganhou também. Então, esse jogo aqui... Não tem como comprar ele mais, tá? Por enquanto não tem como mais você comprar esse jogo. Deixa eu ver se eu tô indo pra, pela rua certa, tô indo. A não ser que você compre uma conta digital, né? Na, uma conta digital, tipo assim, uma conta compartilhada, né? Que tem a galera que fala que ah, a conta é sua até o cara mudar a senha, né? Então tem, tem essa questão. Você pode comprar uma conta compartilhada para você jogar... Se você achar a mídia digital desse jogo aqui, é muita sorte. E achar abaixo dos 300 reais é mais sorte ainda, né? Que eu acho... Eu não sei se compensa, cara, pagar... Ó, oh, subir de nível. Eu não sei se compensa pagar... Ó, é... oh, tem uma placa ali pra gente pegar. É placa de desconto de viagem rápida, né? Será que compensa pagar 300 reais nesse jogo aqui? Eu já vi o pessoal comentando aí que paga até 400 reais de boa nesse jogo aqui. Ah, isso aqui é a área de rali, ó. Sabia. Fazia... Ainda bem que o carro tá com pneu de rali, né? Só a suspensão que tá de corrida. Cara, configuração de tunagem dele, né? Aquele padrão que a gente usa, a escala de marcha, praticamente nem mexi. Padrão aqui também a parte de alinhamento. Lembrando, tem dicas no canal para jogadores iniciantes, tá? Eu vi que o pessoal tava pedindo para não compartilhar essas tunagens aqui de, de modo campanha. Eu até esqueci de aumentar aqui a pressão do freio, né? Que no Forza Horizon 5 a gente só mexe mesmo no equilíbrio aqui, nem aumenta a pressão. Mas aqui é interessante aumentar. Diferencial padrão, vou compartilhar esse carro aqui. Beleza, vamos lá, meu brother. Lembrando que a configuração de tonagem tá compartilhada. Tá, meu Deus, isso aqui é corrida de cross aí, parece corrida de cross, né? Vamos lá, vamos lá. Nossa, é bonito, hein? Esses efeitos aqui é da hora demais. Tonagem tá compartilhada, tá no nível mais difícil. Essas tunagens aqui é para modo campanha, então tá de boa. Eu vi que na classe S1. É, mesmo colocando pneu de, de corrida né? o nível de aderência do pneu de corrida é praticamente o mesmo do pneu de rally então não tem necessidade de colocar um pneu de corrida né? porque a gente vê que a maioria das pistas aqui a gente anda fora da estrada né? do asfalto então colocar um pneu de, de, de corrida mesmo que é melhor talvez eu vou colocar até uma suspensão de rally em outros carros esse carro aqui tá socado no chão. Mesmo assim, tá, não tá ruim, não né? Porque eu quero manter aquela estética legal, né? Deixar a roda grandona. Porque o carro é de campanha, né? Pra gente levar pro modo online. A gente pode até fazer umas corridas particulares com a galera, né? Aí a gente bota esse carrinho aqui só pra tirar a onda mesmo. Vou ver se na próxima eu já compro um, um Subaru. Um subarinho pra gente aproveitar ele também, Tá no modo mais difícil, tô com câmbio manual com embreagem, controle de tração, estabilidade, tudo desligado. Opa, opa. Essa curvinha aqui eu fiz da hora, hein? Dá um jeito de passar aquele cara ali, hein? Senão é F. Beleza, a gente tem uma corrida aqui, mas tem uma placa de perigo aqui, ó. Eu vou fazer ela, porque eu vi ali que se a gente pular pelo menos 46 metros, já dá pra ganhar alguma coisa, né? Aqui, ó. Tomara que não dê erro, né? Caraca, isso aí foi cagada, viu? Vou cair, vou cair. Beleza, pelo menos uma estrela fez, né? Alguma coisa deve ganhar daquilo ali. Vamos procurar aqui o outro evento Tem uma corrida bem aqui, ó Aí é do outro lado Cadê aqui? Aqui, ó É outra corrida de rally, hein? Vamos lá lá corridinha na chuva, hein? Legal. Deve ser corrida mista, né? Tomara que não seja, tomara que seja no asfalto aí que é bem melhor. Ó o bichão escorregando, mas mesmo assim de boa para segurar. Lembrando que eu travei no 70 FPS, que a galera falou que é bem melhor. Eu não con não consegui colocar 60 redondo aqui, mas é, deixar nesse 70 aí, tá rodando muito bem. Não tá dando problema nenhum é, E o pessoal falava que se você deixar um nível de FPS muito alto Parece que buga, né? Porque o jogo foi feito por console, né? Ainda o pessoal tava naquela de desenvolver o jogo para PC e tal Meu Deus, bati ali Lascou, foi tudo A galera foi embora Tomara que eu consiga buscar Lembrando que tá numa, no nível mais difícil, tá? Tá no nível mais difícil, a nossa gameplay. Gostei desse traçado aqui, viu, velho. Gostei dessa pista. Não tem tanto bump, e uma corridinha mista. Da hora, viu? Da hora, da hora. Mano, eu já tô conseguindo instalar os mods do Aceto Corsa, hein? Em breve eu vou levar uns JDM lá pra gente curtir um pouco. Tô gostando, velho. Nossa, mas é canseira, viu? Os tutoriais. Eu tive que pegar tutorial da gringa, porque uns BR lá não ensina muito bem, não. Velho, eu bati de novo naquele trem ali, mano. De novo. Tomar cuidado, prestar atenção ali. Eu queria procurar um designer para esse carro, branco e bem discreto, só que eu não achei nada. Difícil achar design, Eu não conheço o, o, os, os mais famosos, então eu pego aleatório e eu só vi designer de Need for Speed, um monte de figurinha. Eu queria algo mais limpo que nem tá aqui. Então eu resolvi deixar a pintura original mesmo. Agora tem que prestar atenção pra não bater naqueles... Naqueles negócios lá, hein? Bater na, nas arvrinhas quebradas. É bem nessa curva aqui, quer ver? Olha lá, passei. Cara, que física maravilhosa, viu, velho? Força é, é zica demais, cara. Zica. E eu acho muito bom... O freio aqui o freio do horizon 5 é muito bom mas a é, quando a gente usa freio original é uma porcaria Tem mais uma corrida aqui pra gente fazer Eu espero que Essa cor, Ah, não tá, tá longe não 700 metros, beleza Sorteio disponível Horizon 3, meu Deus já É outro jogo que você ganha dinheiro fácil, né Eu não sei como é que a galera Fica tão preocupada em ganhar dinheiro Nesse jogo, que é tão fácil, velho Mano, eu vou falar pra você Eu tô impressionado com a, a Qualidade do ambiente do Horizon 3 É bonito pra caramba mesmo Vamos lá. Olha o subarinha aí do lado. Hatch, top pra caramba. A arrancada do carro tá violenta, hein, velho. Já deixou uma galera lá pra trás. No nível difícil, com ajuda muito, né? Só que ainda tem que ter um pouquinho de, de habilidade, né? Porque não tá tão fácil como eu imaginava. E esse cenário, hein, que bonito. Que bacana! Eu tô vendo que nas curvas eu tô sofrendo um pouco em comparando com os bots. E a barra estabilizadora, né? É aquele mesmo esquema da barra que a gente usa no Horizon 4 Horizon 5 quando o carro tem uma aderência boa, tá funcionando aqui perfeitamente. O carro tá entrando muito bem nas curvas. Para quem conhece as músicas, dá para ouvir um pouquinho, né? Da hora a playlist do Foz é muito boa, cara. E o The Crew, será que vai ser bom? O Como é que é? é Motor Fast? Tomara que seja bom, que a gente tenha mais opções, hein? Será que eles vão... Eu acho que eles vão reciclar a física... Mas aquela linha de traçado que fica em cima do carro é horrorosa, velho. E ela não tem indicador de frenagem, ou seja, é inútil aquela linha em cima do carro. Eu acho muito importante porque, tipo assim, que nem eu eu não joguei muito Forza Horizon 3, então eu preciso de uma referência para frear, né? Porque senão eu teria que ficar treinando aqui várias voltas para pegar os pontos de frenagem, né? E para mim não é tão interessante, a não ser, eu acho assim, que o cara que quer jogar naquele nível bem hard mesmo, ou ele só joga um jogo, ou ele é aquele cara que tá sendo patrocinado, né, para andar bem. Porque tem muitos jogadores que ganham por mês para jogar um My Race, um Gran Turismo, um Forza Motorsport no modo profissional. Então, ele pode ficar ali oito horas treinando para jogar sem traçado. Para ele participar dos campeonatos, ele não precisa se preocupar com outras coisas, né? Que nem eu preciso trazer vários conteúdos ao mesmo tempo. E é difícil você andar bem em todos, né? Porque todos os jogos de corrida que eu jogo, tem um pessoal que quer correr modo online. Aí você tem que saber pelo menos o um mínimo, né? Porque senão você fica muito para trás. Cara, falta pouquinho pra gente subir o festival, né? Aumentar o nível dele. Mas eu queria fazer outro carro antes da gente pegar uma corridinha, tá? Quero fazer outro carro no JDM pra gente. Depois eu vou procurar mais carros populares, hein? Deixa eu só achar aqui a entrada do festival aqui, ó. Galera gosta, né? Que eu faça essa... A, a, as viagens para os locais porque fica mais imersivo, né? Eu também acho da hora fazer isso aqui. Cara, eu ia pegar o Eclipse, mas tá, tá dizendo que ele é grátis pra mim, só que eu não consigo pegar o carro. Dá erro. Eu acho que o HD deve estar cheio e não baixou todos os complementos. Então eu resolvi pegar esse aqui que a gente não andou com ele ainda, né? Cara, o nosso Supra tá pronto. Eu coloquei ele com motor original, é lógico. AWD, ele tá utilizando esse turbo único. Ele tá utilizando esse para-choque. O aerofólio eu coloquei original, mano. Eu acho o original. Eu sou muito fã desse aerofólio original desse carro, então eu quero manter ele os outros aqui são legais também mas eu vou deixar o original, eu, eu coloquei esse para-choque traseiro aqui, olha o jeito que ficou velho ficou muito top, saia lateral tem que ter também né, coloquei essa peça aqui no capô que reduz o peso também composto de pneu de rally tá muito bom, largura de pneu dianteiro não, largura de pneu traseiro no máximo eu coloquei esse estilo de aro aqui ficou da hora, eu achei top esse estilo de aro e eu aumentei o tamanho dele no máximo dos dois lados, aqui no conjunto de transmissão, coloquei tudo de corrida aqui na plataforma e controle freio de corrida, suspensão de corridas barras e estabilizadores de corrida reforço no chassi não e redução de peso de corrida. Aqui na parte do motor só deu para me colocar essa entrada aqui e o turbo no máximo, o resto não deu para colocar nada Beleza, o bichão tá pronto ele tá com a pintura meio nardo né? Vamos para esse evento aqui que eu acho que se eu fizer aquele evento ali já dá pra gente expandir esse festival aqui e já ir pro próximo, né? Vamos ver se a gente vai ter mais opções de festivais ou só vai ter apenas um pra gente ir. Eu vi o pessoal dizendo que o festival vai até o nível 5, né? Olha pressão de pneu baixa, escala de marcha eu deixei com a máxima de 315, alinhamento tá padrão, barra estabilizadora do jeito que nós gosta molas bem flexíveis e o carro bem baixo, né? Amortecimento flexível também, aero não dá pra mexer, freio padrão Horizon 4 e diferencial do jeito que nós utiliza Vou compartilhar essa tunagem aqui também. Beleza, vamos lá. A gente tem três campeonatos aqui para fazer dessa categoria desse carro. Deu para personalizar. Eu gosto muito do o Horizon 3. Ele tem uma opção de, de personalização de evento muito bacana, né? Dá para gente criar o campeonato certinho. Gostei muito disso. Eu não sei como é que funciona o online aqui. Se dá para a gente ter Aquela, aquelas opções de selecionar várias pistas Para criar um campeonato particular Eu só sei que o modo online aqui tem modo fantasma né? Que é muito bom Uma coisa que a gente precisa muito no Horizon 5 né? Para dar aquela diversificada Impressionante, cara, o carro tem uma manobra muito boa Mesmo ele tendo um nível de aceleração GS lateral baixo Para quem não manja isso, dessas coisas, né? Só olhar na descrição do vídeo, tem lista de dicas Nossa, esse GTR aí, velho Aquele Skyline ali, eu acho que eu vou querer andar com ele, hein? Top demais vermelho, velho Muito top Eu queria pegar o Eclipse, mano, mas eu não sei o que que é se, se eu, sei lá, o HD tá cheio, mas realmente o HD do, do meu computador já tá cheio. Eu comprei 1 um tera SSD NVMe, já tá lotado, eu não sei se tá vermelho, né, talvez não tá tão lotado assim, que a gente direto testa jogo diferente, né. Aí eu vou ver o que, que aconteceu, não sei porque tá dando erro na hora de, de pegar o carro. Agora tem outras DLCs que já tá liberada, que nem a DLC da Runga já tá liberada. Ou seja, eu tenho a, a expansão da, a, da neve lá, né? Eu tenho ela, já liberou pra mim, só que esses outros carros não, o Supra não liberou não. O Supra não, o, o Eclipse não liberou pra mim, eu vou ver depois o que que é. Eu vou até ver se eu pego, não sei, talvez nesse episódio, não sei quanto tempo a gente já tá gravando, ou no próximo, eu já pego o, o carro da Runiga pra gente dar um rolê com ele. Ah, Murilo Seu fã-clube oficial não cabe mais na nossa Marquise Hora de outra expansão do local Ah, já tem uma expansão Mesmo sem terminar o campeonato atual Interessante Vamos lá ver de qual que é Talvez eu pegue o carro da Running agora Mas eu não sei se a gente vai cancelar O campeonato atual, né Mas vamos correr pelo menos umas duas Com esse carro aqui, né? O Vale do Yarra tinha virado um festival de gastronomia, com tantas barracas de comida que estamos colocando. O Horizon está te esperando, chefe. Vai lá. A gente tem um campeonato atual pra fazer, né? Vamos continuar no campeonato. Se eu entrar em outra, em outra corrida, vai cancelar o atual, né? Mano, olha esse gráfico, hein, cara? Corrida na chuva agora Nossa, aquele Hyundai ali Acho que é o Hyundai Genesis, né? O que carrão bonito, velho Olha o outro Skyline aqui, velho ah, ó, Esse campeonato de JDM é da hora demais, velho Vou ver se eu pego um Honda, né? Pegar um Typezinho pra gente correr com ele também Eu gosto desses carros RWD, né? Que quando você coloca eles AWD, fica muito bom Agora carros FWD não fica tão interessante de manobra, mas vamos pegar um, um FWD depois para a gente ver como é que ele se comporta, né? Quando a gente coloca uma transmissão AWD, né? Para ficar mais estável nas corridas. Esse efeito de chuva é muito top, viu? Muito, muito top. Esse carro aqui tá pelão, hein? E ele se deixar ele RWD Ninguém pega, né? Até o quem for dirigir Tem que ter a pegada Pra segurar o bicho, que ele fica muito bruto, velho Motorzão original Desse carro aqui é lendário até no jogo Nossa, olha essa vista, cara Aqui tem um carro que eu acho lindo demais Que é a Ferrari 458 com body kit, né? E aqui tem uns carros GT, velho para quem gosta de jogar é, o jogo de mundo aberto E queria ter uma experiência de, de simulador, né? Aqui tem uns carros GT, né? Tem uns carros de corrida de verdade aqui Horizon 4 e 5 tem um monte de GT4, né? Aqui tem GT3, GT1... Não, aqui a diversidade de carro é muito boa Tem um pessoal né, que compra volante para jogar o Horizon é, Muita gente nova aparece lá na live Que eu não conhece o canal E eu já bata real, velho Volante aqui é só pra dar, dar o rolê, né? Fazer a campanha de boa Que nem o estéreo tá fazendo a campanha de volante e tal É massa, agora ir pro modo online, fi É taca, viu? É taca Não tem como é engraçado, eu quero jogar um simulador que nem o um aceto corsa de, de controle e os caras do simulador querem jogar o Horizon no volante, né? Cara, tem mais dois eventos, eu achei que só faltava um Vamos fazer esse aqui que tá mais perto Já em outro festival esse aqui, né? Essa mão inglesa aqui, eu acho ela... Nossa, é complicado, né? Eu acho que de... o jogo deveria atualizar Tipo assim, ah, vai ser no Brasil Então tem que ser a nossa mão mesmo, né? Porque a gente confunde, né? Vamos lá Caraca, o pessoal dos RWD Só freno pro carro sair Na largada, velho Caraca, os AWD E indo embora que é aquele Silvio ali na frente Silvia RWD, né? Ele saiu bem Esse Skyline aqui Tá bonito, esse na frente, hein? RX8 Em primeiro lugar, sou muito fã do RX8 o design do RX8 para mim é atemporal, mano. O design dele sempre vai ser bonito. É igual o GTR e, e tantos outros JDM, né? Sem palavras pro, pro design desses carros aí. Vamos lá, estamos chegando aqui esse carro aqui tá apelão, hein? Esse motorzão aqui tá muito apelão nesse jogo. Quero chegar no Horizon 4. Horizon 4 eu também já vou chegar nos, nos JDM. Já vou chegar nos JDM naquele pique. Nossa, o reflexo da água. Não, tá bonito demais, cara. Olha os Kinder Ovo ali. O negócio ali parece um Kinder Ovo, velho. Olha lá aquele trem na frente lá, aquela bolinha lá, parece um Kinder Ovo. Nossa, o bom da, de, dos carros aqui do Horizon... Do Horizon 3, que dá pra você colocar eles na S1 e ter uma aderência muito boa. Eu tô até passando um pouco do limite aqui, né? Mas... É bem divertido segurar eles, cara. Olha isso. Mas esse carro aqui também tá muito apelão, hein? Depois desse campeonato aqui, vou ver se eu faço outro. Tem que ver também o tempo né, de, de, de gravação que já tá. Vamos pegar o próximo evento Tá do outro lado aqui dessa Dessa pista Com essa mão inglesa Aqui que eu não sei como é que os caras Conseguem andar Nossa, se eu morasse é, num, num lugar que tem uma mão dessa aqui Ia é demorar, viu, velho, para me acostumar, mano Caraca Imagina em alta velocidade, velho Você vai pro outro lado fácil Vamos lá, olha, essa pista aqui é uma das reclamações que eu fiz e muita gente fez E no Horizon 4, os desenvolvedores até falaram sobre Porque, mano, você tá vendo a quantidade de árvore que tem do lado da pista, cara, do lado Isso aqui no modo online, meu amigo, era um Deus nos acuda, viu? Eu cheguei a jogar um pouco do online do Horizon e não tinha feito a campanha. Eu não fazia a campanha, né? Que a gente já ia testando, ia pro modo online. Porque não, não compensava muito eu trazer a campanha. Porque o canal era muito pequeno e não dava tanta relevância. Dava mais relevância primeiro chamar a galera pelas dicas. Aí depois a gente fazia algo que nem eu tô fazendo agora, né? Que eu pretendo ainda ter um Xbox Série X pra jogar o Horizon 1. E eu queria um Xbox 360 para jogar o um Motorsport 4, mano, mas... É, tá difícil, tem que comprar condicionado, né, esse ano aí... É grana, é muita grana para um afegão médio, né? Olha só, essa parte aqui, o tanto de árvore que tem, velho, do lado. O cara te dá um totó aqui, acabou sua corrida. O pessoal tava falando para eu fazer a, os eventos sazonais do Horizon 4... Eu acho que eu vou começar a fazer e postar, fazer uns testes, né? Pra gente ver é, a reação da galera, o feedback, né? Se é positivo, aí eu vou continuar fazendo. Só que eu acho que eu vou começar a fazer os eventos sazonais do Horizon 4 no próximo update, tá? Pra começar certinho e marcar um dia específico pra quando a gente precisar fazer aqueles eventos em equipe, né? Aí já chama a galera da live, né? Se você não me segue lá na Twitch, o link tá na descrição. Tem meu Instagram também, tá? Tem links das redes sociais. É só colar lá pra gente fazer umas corridinhas. Eu gostei desse nardo nesse carro, hein? Ficou da hora, ficou da hora. Depois eu quero levar uns carrinhos do aceto posta lá para pro, pro, o pro canal, né? Por enquanto eu estou tentando configurar o controle dele para ficar o mais suave possível. Por enquanto não está do jeito que eu quero. Tem como fazer umas configurações dentro do próprio é, aceto posta, né? Na, na parte de programação dele. Então, se eu conseguir fazer essas configurações lá, eu vou querer trazer... Uma, umas corridas aí em alguns mapas legais com os JDM loucos Se a Logitech ajudasse nós, né, eu até... aí seria muito mais fácil ainda fazer algumas corridinhas no, no volante, né. Mas, canal e ainda não tá com aquela relevância de chamar a atenção dessas empresas né mais uma hora a gente chega lá Cara, vamos aqui no festival que eu quero para finalizar. Eu quero testar um carro de DLC para gente, o vídeo não ficar muito grande, né? Que senão vai tomar muito tempo da galera. Lembrando que eu posso uma vez por semana uma série para não ficar muito saturado, né? Eu tô muito feliz que a relevância tá muito boa. Tá bacana a relevância das nossas séries. Eu acho que o time de uma vez por semana tá muito bacana. Olha só esse aqui, mano, de DLC, então quer dizer que eu tenho o direito da, daquela ilha, tá? Eu queria pegar esse aqui pra confirmar, falta duas corridas, né? Então vamos finalizar com essas duas corridas aí, mas antes eu vou colocar as peças nesse carro. Cara, aqui na parte de motor original, AWD, eu coloquei esse biturbo aqui pra ver como é que fica. O pneu tá original, largura de pneu dianteiro original largura de pneu traseiro no máximo estilo de ar eu optei por esse modelo aqui que eu acho que fica bem bacana com esse carro, eu achei mais bonito que o original né talvez não vai agradar muitos jogadores aí mas eu queria deixar algo meio exótico para esse carro, eu coloquei a embreagem, transmissão de corrida linha de transmissão, diferencial de corrida, freio de corrida, suspensão original dele já é de corrida, barras estabilizadoras, redução de peso só deu para colocar esse aqui que é a esportiva aqui na parte do motor só deu pra me colocar esse pistão aqui e esse turbo aqui, dupla esportivo. Deu para colocar o volante de motor também. Beleza, tá aqui o nosso carro doido pra caramba esse design desse carro, mano. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem duas corridas aqui. Vamos fazer essas duas corridas? Tomara que seja corrida, né? Mas eu acho que deve ser sim. Esse aqui é um carro de manobra, né? Então acho que a gente não talvez não deve esperar muita velocidade final dele. Mas vamos ver, né? Se ele chegar pelo menos uns 280 já, já tá bom demais. Tô vendo que eu tô aqui na contramão, né? Deixa eu ir pro lado certo aqui. 2 km até a nossa corrida. Tomara que seja uma corrida de circuito pra gente ficar lá. Porque a próxima corrida é lá próxima, né? É, pelo menos bateu 300, né? Beleza, configuração de tonagem bem padrão Deixa a escala de marcha com o um máximo de 297 Alinhamento, tá com a cambagem um pouquinho alta, né? Vamos testar isso aí Barra estabilizadora, a gente sabe que funciona O carro bem baixo, né? Tá socado no chão e bem flexível A aerodinâmica dá pra mexer nesse carro, né? Ainda bem Freios nessa configuração diferencial também bem padrão Ok, vamos lá se você achar que ele tá saindo de traseira, tá? Eu recomendo você aumentar a pressão dinâmica dele Que eu deixei bem baixa mesmo Porque é um carro que tem aderência esse carro aqui, né? Mas na, na dúvida aumenta um pouco mais É um carro bem agressivo nas curvas, né? Se você aumentar mais a pressão dinâmica desse carro aqui Você vai entrar nas curvas a milhão Eu acho que isso aqui, quer ver? É a pista mista, quer ver? Por causa desse lugar aqui nossa, é da hora demais de jeito que a câmera balança, cara. Mano, é, é, é uma coisa assim que, que... Cara, como que os desenvolvedores do Forza conseguem trazer uma experiência tão boa e as outras desenvolvedoras não conseguem, velho? Não conseguem trazer essa satisfação que... que até o, o pessoal que não é fã... De, de... Principalmente o pessoal que é crítico De Xbox, né, a galera que é Hater de console Eles elogiam demais esse jogo Aqui, o que é gráfico É, acho que o orçamento Desse jogo deve ser muito alto, né Enquanto um orçamento de um De um Need for Speed Da vida aí é um milhão, esses aqui Eles colocam 30 milhão, por exemplo, né Mas deve ser Muito mais, porque vende Muito, velho jogo desse que vende no mundo inteiro e milhares né de, de cópias digitais física então é uma diferença absurda agora que o jogo tá na Game Pass Horizon 4 faltou botar o Horizon 4 e o 5 para rodar no, no o 5 né Horizon 5 faltou botar para rodar no Super Nintendo né Eu só foi esperto né para vender né cara e deu certo, né? Muita gente comprou. Agora, se tá rodando fluido, aí já é outra história, né? O um gringo até fez uma comparação, né? Ele, esse gringo é programador. Ele manja de, de Forza Horizon e sabe entrar lá na parte de, de programação do jogo. Aí ele usa os parâmetros lá e ele descobriu, fazendo isso tudo, que jogar no PC com a taxa de FPS alta tem mais vantagem do que jogar no Xbox One, né? Uma coisa que a gente já tava discutindo desde o lançamento do Horizon 4. O cara teve que, um programador, teve que mexer lá pra, pra provar que a gente tava certo, né? Não tem jeito. Quanto mais FPS, o jogo fica mais fluido, fica melhor, velho. É como não. Jogar num joguinho fluido a 60 frame é bom demais Agora, se o jogo for nativo na a 30, né, que nem o Horizon 1 Eu não sei se o motor Sport 4 é nativo na a 30 ou se ele é 60 Eu acho que o motor Sport 4 e o 5, acho que é 30 FPS, mano Eu não tenho certeza, deixa aí nos comentários se você sabe Aí, se for nativo, na a gente pode deixar, né Olha um carro de corrida, cara, australiano, que top. Beleza, temos um evento bem ali, tá bem perto, né? Ainda bem que foi corrida de circuito. E a gente tá quase é, chegando num nível aqui que pode até é, convidar para outro festival, né? Que a gente já chegou no nível 3 ali. Só que eu vi o pessoal falando que é nível 5, né? Eu acho que deveria liberar uma corridinha de exibição para nós aí, né? Depois desse evento aqui. Mas eu acho que esse evento que a gente não vai completar o nível dele, não. Vamos ver, né? Tomara. Olha aqui, velho. É doido, hein? Da hora demais. as estradas e as corridas por aí, mas Cara, eu decidi aumentar mais a aceleração dele, tá com 280 para mim ver se ele melhora um pouco a aceleração, né, que ele tá fraco de velocidade mesmo. Campeonato da runigan É, eu aumentei a aceleração dele realmente Tá com a aceleração melhor eu Espero que... Eu acho que esse carro veio nerfado, tá? Eu espero que ele consiga pelo menos chegar a 280, né? Eu tô achando que ele chegou nerfado, mano né? Tá de sexta marcha, já, já acabou o carro GTR de sexta, na hora dessa tava nos 300 Aí não compensa, né? Ah, agora ele bateu 280 ali, velho. Então é melhor eu colocar uns 285. Vou colocar depois uns 285. Essa pista aqui a gente já correu, mas ela tá totalmente diferente por causa do clima, né? O clima desse jogo aqui é muito top. Tem uma diversidade bacana mesmo. O pessoal, elogia muito quase que eu bato e passou um carro aqui. Passou o mesmo poste na minha frente Tomara que eu consiga buscá-lo E Tem mais dois aqui atrás Esse poste é muito bom de manobra Tomara que o Rosinha vá lá pro Forza, né? O novo, que é a da Rúniga. Caraca, eu fiquei ali Ele atrasou a frenagem, eu também Aí acabou que a gente se tocou ali Vambora, vambora Pô, achei o motor dele fraco, hein O motor desse carro Não é que o motor dele é fraco, né Ele tá num nível muito alto Aí não dá pra fazer muita customização né? Acho que o nível dele deveria ser mais baixo Ele deveria chegar a um nível classe A Aí sim, esse carro ia ser bom Acho que ele veio, na, ele veio no nível classe S1, porque o nível de aderência dele é muito alto. Mas mesmo ele tendo esse nível de aderência tão alto, eu acho que esse carro aqui não tem essa aderência toda que ele tá mostrando ali não, tá? Porque dá pra ver que na hora que eu faço uma curva muito, muito forte, tá vendo que ele sai, ele não, ele, essas curvas de baixo ele sai de frente, não tá entrando muito bem nas curvas. É minha crítica com esse carro. Ele veio nerfado, eu tenho quase certeza. Vamos ver, né? Se eu, se eu vou ser convidado pra ir pra outro festival depois dessa corrida aqui. Se não for, aí eu vou deixar pro próximo episódio de qualquer jeito, né? Olha, velho, ele, a aderência dele é muito fraca muito fraca. Foi ideia minha. Tive que cobrar alguns favores, mas deve ser algo jamais visto no Horizon. Afinal, é pra isso que estamos aqui. Quando estiver pronto, esta é a linha de largada. Ah, eu acho que eu vou deixar ela pra próxima, hein? Cara, eu acredito que o vídeo já tá bem grande, né? Então eu vou fazer aquele evento de exibição no próximo episódio, beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, manda um salve aí pra gerar engajamento. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nada, beleza? E até o próximo vídeo.